Não vou trabalhar só um tipo de linguagem, um tipo de suporte. A gente vai trabalhar todos que a gente puder. O que a gente gosta, a gente trazer, que é unir ciência, tecnologia, que é coisas muito teóricas, para a parte de arte, que é uma coisa que pede a sua manipulação ali. O o tempo em todo, mas não é só ciências. No, no projeto da, das exposições, eu não, gosto, não, não me interessava só por ciências, eu me interessava por outras coisas. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de literatura. Mas é a verdade do, do início da história. Eu trabalhava com, com arte e tecnologia, só que assim, eu não era uma, uma pessoa muito técnica, não sabia mexer nos equipamentos, nunca fui uma nerd de, de computador. Você tá lá e... Nunca gostei muito de computador e ficar lá programando e pesquisando. Minha onda era muito... eu era nerd, mas eu era nerd de livros. Eu gostava de ler tudo e ler um pouco que? de tudo. Então, eu fui trabalhar com, não, com tecnologia não. muito pela curiosidade de ver como as coisas... ver as coisas funcionando. Mas era muito difícil eu ter que acompanhar aquilo, assim. Era muita informação, muito conhecimento que eu precisava que eu não dava conta, porque eu tinha outros interesses. E eu resolvi não trabalhar com tecnologia. Vendi os meus equipamentos, eu não quero trabalhar mais com nada disso, não sei o quê. E fui-me embora, para fui tirar umas férias. E aí eu fui para o Rio de Janeiro e eu estava lá de bobeira. Eu ia muito nos centros. E aí eu sempre ia, Eu não tinha muito dinheiro, então eu comprava... Eu ia sempre na parte dos mais baratos, né? Que é os livros que... Que ninguém quer. Então eu comecei a achar um monte de livro velho, assim, tipo de 50 centavos. Que era. que foi esse aqui, um dos que eu achei. É, eletrônica digital. Aqui de circuito. E eu vi que na verdade tava, eram livros que tratavam um pouco do que eu tava trabalhando. Pronto, esse livro aqui foram esses três livros. Esse foram mais caros. assim. E na verdade eles não são livros muito técnicos É meio livro para criança mesmo Então eu comecei a entender certas coisas De uma maneira muito fácil E eu vi que na verdade era a mesma coisa que eu aprendi na escola E que eu não entendia, que eu tinha, tinha esquecido Então eu tenho que montar duas exposições aqui Que são esquemas de esculturas e painéis Com a coisa do código binário Que é a linguagem de programação e o outro vai chamar a Torre em Construção, que é uma sequência. E aí eu estou querendo fazer umas coisas que é de intervenção urbana, de colocar isso na cidade. Então eu vou pensar muito de vocês para pensar esses espaços. Ele não lê na verdade ele não lê em nenhum mesmo. Acho que é só isso mesmo Ele pode ser dividido entre duas partes, que ele chama do hardware e o software. E o hard é aquilo que você chuta. <risos> e, seguido, <risos> e o soft é aquilo é da parte do computador que você xinga. <risos> Se o porquê você travou, o que você não abre. Traduzindo, o rádio, rádio, rádio, rádio, rádio é a parte física que você pode bater. E o soft é a parte mental. no computador, isso foi. Até o software. Seu... Máquina. Como é que ele tem essa parte, assim, essa inteligência? O que é essa inteligência? Ele é uma pessoa para ter uma. Uma inteligência... Não, mas ele tem inteligência, que a gente chama de inteligência artificial. ...byte, megabyte, gigabyte, terabyte, aí depois do terabyte, peço o exabyte, petabyte... ...de isso. dados. Olha, viu? Eu sei que o mais história que tem agora é o género. Que... ...de dados. Hum. Que construção é essa que tá colocando o mundo todo dentro de um computador? E isso está acontecendo, isso é, é, é de verdade. Só que o mundo todo, todas as informações do mundo estão dentro de um computador e a gente, na verdade, nem sequer sabe o que é um computador. A gente mexe com ele o tempo todo, a gente está o tempo todo mexendo com equipamentos eletrônicos e, na verdade, a gente sabe manipular eles mas eles não sabem o que, é que ele, o que é que eles são. A capacidade de processamento deles está aumentando. A capacidade de processamento quer dizer que as contas, eles estão conseguindo fazer mais contas mais rápido. Quer dizer, uma calculadorazinha pequena, você faz só algumas contas. Criar um projeto artístico que vai meio que representar o que é o que é esse computador. Eu disse qualquer computador é um equipamento eletrônico, digital. Vou aqui hardware. E o digital, o software. O eletrônico, a gente está relacionado a questões de eletrônicas, elétrica, né? Que é a parte digital. E que ele trabalha com matemática e lógica.